temos um desdobramento sobre a questão das vacinas no Brasil nessa semana, que como anotava o Piero em mensagem privada, estranhamente, mas dá para compreender, não repercutiu que é algo escandaloso. A ah... Continua uma simulação do, do governo brasileiro como um todo com relação às vacinas russas. O Bolsonaro mandou uma delegação para visitar um instituto lá na Rússia para ver se isso dispensaria o que a Anvisa, que está subordinada a ele, deveria exigir ou não. Então, está enrolando. Ao mesmo tempo, anunciou-se a compra de milhões e milhões de doses da Pfizer, que estavam encalhadas em alguma medida. Lá nos Estados Unidos o pessoal já está mais avançado. Só que preste atenção. Qual é a recomendação estrita? Com relação à logística da vacina da Pfizer, que torna ela mais cara do que a vacina em si, é a logística. Aquela história de freezers de menos 70. O Brasil não tem isso, né? tem, você tem que comprar não, junto. Tem, então. Este é a Sanvisa, Anvisa, que está tão cri, cri com a vacina russa, disse que no caso do Brasil não. A, o freezer normal da, de casas domésticas de menos 20 está bom para manter e para poder colocar isso em todo o Brasil. Então, muito possivelmente, estaremos é, fazendo um grande experimento no Brasil. Colocando a vacina Pfizer fora das recomendações de todo o desenvolvimento, o teste clínico, para a população comprar isso. Então, você vê, enquanto eles enrolam com os russos, estão já pegando o mercado com vacinas possivelmente ineficazes, inativas, degeneradas, já que é uma coisa sensibilíssima de DNA. Pior. Sim, sí, duas coisas. Primeiro, eh, não sei se hoje o eh, nosso público com essas condições do contrato entre Brasil e a Pfizer. Eh, o Brasil tem empenhado as reservas do Banco Central pelo contrato. Sim. A Pfizer tem imunidade jurídica total, eh, toda responsabilidade jurídica passa para o Estado brasileiro, e eh, o Estado brasileiro paga sem garantia de entrega das vacinas. É um contrato totalmente leonino. Então, essas eram as condições esse, esse já primeiro, desde o ano passado. Segundo elemento, segundo elemento, essa semana ficou confirmado que, um, que o laboratório Richmond, o um laboratório argentino, eh, vai eh, produzir a partir de junho, a vacuna Sputnik em, na Argentina. Para a Argentina e para toda a América Latina. O único comprador, único comprador pode ser o Estado argentino. Ah, certo. Interessante. No caso do Brasil, já há um laboratório credenciado pelos russos diretamente para fabricar a Química União, mas a Anvisa não libera a fabricação. Então, toda essa história aí está esquisita, a enrolação, mas você veja como essa, essa, essa imunidade jurídica é importante. A vacina estará sendo distribuída no Brasil, fora das especificações, possivelmente ineficaz, podre, enfim, vai saber, né? Efeito colateral, no mínimo, falta ou diminuição do potencial imunizante com relação ao próprio coronavírus. É, só uma questão aí. Sim, senhor. <risos> Vocês estão cientes que justamente a Pfizer é o pivô, de uma parte importante dessa CPI que está sendo instalada é, sobre, a, enfim, o problema da vacinação, porque eles ofereceram no ano passado para ter em dezembro, é, acho que se não me engano eram 70 milhões de doses, era um número altíssimo, assim, e, e o governo não, é, não deu prosseguimento a isso. E hoje justamente teve uma entrevista mais uma das entrevistas bombas, aquele Fábio Weingarten, é, que, foi, que foi saído da, da Secretaria de Comunicação, mas ele foi para um outro órgão, se não me engano, em que ele disse que, na verdade, o que emperrou a compra das vacinas da Pfizer no ano passado, é que a equipe formada pelo general Pazuello e mais meia dúzia de militares não tinha experiência de negociação, entre outras coisas. Eles falaram que chegou uma empresa, uma equipe de advogados, falando um monte de coisas, e que eram seis caras do Ministério uh, da Saúde que não tinham noção de como proceder com o um contrato. Então, essa história é mais enrolada do que a gente pensa, porque ela vai pegar na veia, é, justamente do general Pazuello e da turma de militares que estava com ele ali. O oh, Piero, eu odeio citar o meu ex-professor de Direito Constitucional, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que quis dar um showzinho, a gente vai comentar sobre isso ontem. Só que algo que ele falou ali é verdade, infelizmente, pelo menos em CPIs passadas. Muitas vezes o pessoal ameaça para conseguir negociar por trás condições de tirar coisa constrangedora, tirar do relatório final, tirar, dispensar uma empresa de vir depor, uma autoridade e tal, não sei o quê. Então, o pessoal ameaça para, às vezes, não sei se é o caso, então, mas a gente tem que ver. O pessoal ameaçar não quer dizer que efetivamente vai integrar. A gente tem uma raposa feopudíssima na presidência da CPI, que é o senador Renan Calheiros. Alguém, que, inclusive, sabe enfrentar a justocracia É a nossa Cristina que, né, Tabajara. Antes ainda dela, né, em 2016. Então, realmente, temos que ficar muito atentos não, não, a essa questão. Não vai nos matar.